Essa aula tem o tema como ter uma equipe ultra eficiente. Você que é cirurgião dentista, você que tem essa dificuldade com uma funcionária ou mais, ou seja, fica repetindo sempre as mesmas coisas e parece que ela não aprende, parece que ela não, não entende o que você quer dela, ou seja, você não tem resultado. Comete sempre os mesmos erros né, a sua funcionária. Então, isso é para você. Por que eu escolhi esse assunto? Porque é uma dificuldade de muitos dentistas. É um dos inúmeros pontos que a gente não aprende na faculdade. E eu digo a gente, me incluindo nisso, porque eu sou cirurgião dentista. Então, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou Carla Alvarenga. Para quem é a primeira vez que está aqui. Eu sou Carla Alvarenga, sou cirurgiã dentista já há cerca de 25, quase 26 anos. Né? E desde que eu me formei, já fui atender paciente. Abri o meu pequeno consultório, era pequenininho e eu trabalhava sozinha. Então eu não comecei com equipe, comecei trabalhando sozinha. Hoje acabamos de inaugurar a nossa sexta unidade, a nossa sexta clínica da rede Dental Kids. E a Dental Kids nasceu de um pequeno consultório lá atrás quando eu comecei. Com zero pacientes, zero marketing, zero vendas, zero gestão, eu não sabia nada sobre isso. Zero gestão de pessoas, né? Porque treinamento de equipe é gestão de pessoas. Então eu não sabia nada disso. A faculdade não ensina e eu não acredito que esse seja o papel da faculdade de odontologia. Então, o dentista precisa aprender isso depois, depois que se forma. E é por isso que a gente está aqui. Como eu falei, eu já tenho experiência nisso há muitos anos, né? E eu desenvolvi, então, uma ferramenta que ajuda o dentista a ter esse resultado com a sua equipe, tá bom? Primeiro, primeiramente, eu queria fazer uma distinção entre funcionária e colaboradora porque em alguns momentos aqui eu vou falar funcionária, em outros momentos eu vou falar colaboradora. A funcionária é aquela pessoa que exerce uma função, foi contratada para exercer uma função, simples assim. Já a colaboradora, ela tem uma função específica dentro do seu consultório, dentro da sua clínica, dentro da empresa, né? porque é importante que você veja o seu consultório como um negócio, como uma empresa, mesmo que você seja pessoa física, não seja pessoa jurídica, tudo bem, mas a visão de uma empresa é muito importante, claro que tudo dentro das suas devidas proporções, mas é importante ter a visão, porque em qualquer empresa é preciso gestão, marketing, vendas e a entrega do serviço, que é a parte odontológica. Então, qualquer consultório, qualquer clínica, precisa de uma gestão mínima, precisa de marketing, noções de marketing, ações de marketing, vendas, enfim, tudo que norteia aí uh, o dia a dia, a realidade do dentista e que o dentista precisa para crescer. E é sobre isso que eu falo. Então, vamos lá. Colaboradora, quem é a colaboradora? Ela é uma pessoa que tem uma função específica dentro aí do seu, do seu consultório, do seu negócio, com o objetivo de colaborar com o crescimento seu e da sua empresa, do seu consultório, da sua clínica. Então ela tem como objetivo também, alinhado com o seu objetivo de crescer, de crescer, Junto com você, essa é a colaboradora, tá? É, o seu consultório, então, precisa sempre ser encarado como uma empresa. E olhando para isso, é importante entender que é muito melhor ter colaboradoras do que simplesmente funcionárias. Do que simplesmente as pessoas que vão ali, exerce a função, faz o que o que foi contratado para fazer, simples assim, nada além daquilo, vai embora e acabou, e todo dia é a mesma coisa. Então, vamos lá. Eu desenvolvi, então, né, uma ferramenta é, para treinamento de equipe, para ter uma equipe mais eficiente, ultra-eficiente. E eu sempre tive muita dificuldade em relação a isso, a equipe porque eu não sabia como lidar com isso chegou um momento eu ensino algo que se chama a escada do crescimento são degraus são níveis que o dentista vai avançando na profissão conforme vai crescendo e que as suas necessidades de gestão marketing vendas aumentam aumentam aumenta o grau de desafio vamos, vamos dizer assim e Chegou um momento na minha jornada, na minha escada de crescimento, eu, meu sócio, Fernando, que a gente chegou num momento ali que a gente não conseguia mais evoluir ou que estava difícil, muito difícil. Eu me senti na época como se eu estivesse num barco a remo e a gente remando ali, eu e meu sócio, remando, remando, remando, mas a gente via que quase não saía do lugar. E não entendia por quê. Isso há alguns anos atrás. E não entendia por quê. E a gente trabalhava e fazia. E, e fazia ação de marketing, o um marketing fortalecido, gestão, gestão financeira, organização das clínicas. Mas a gente queria ir com mais velocidade e estava devagar. É como se tivesse uma âncora segurando aquele barco. E a gente remava, remava e a coisa não andava. Só que, o que o estava acontecendo naquela época? A gente viu que o que estava faltando era um foco em tornar a nossa equipe uma equipe ultra eficiente. Uma equipe que trouxesse mais resultados uma equipe motivada, engajada, uma equipe que olhasse para onde nós estávamos olhando e que buscassem isso junto com a gente. E aí, nós viramos um pouco o nosso olhar para a equipe. E foi aí que eu comecei a desenvolver algumas ações e dentre elas, a ferramenta que eu vou apresentar aqui. Então, vamos lá, Carla, Se contou, contou a história, mas vamos para o que interessa. E o que eu vou apresentar aqui é algo muito prático. Como eu disse, eu sou da prática. Eu sou odontopediatra, eu sou ortodontista. Eu fiz Unicamp, me formei em 1995, faz tempo já. Então, eu sou da prática, não sou da teoria. O que eu passo aqui é fruto de muito conhecimento, sim, muito curso em todas as áreas que eu citei aqui, gestão, marketing, vendas e a aplicação disso porque eu hoje, eu não olho mais o que as pessoas falam eu não escuto mais o que elas falam eu escuto o que elas fazem eu vejo quem é que tem resultado realmente aplicando aquilo que ensina, que resultado tem, e se for um resultado que eu também quero atingir, aí eu vou lá aprender. E é isso que eu compartilho aqui, é aquilo que funciona para mim. Entre dificuldades, entre erros e acertos, nós vamos aplicando aquilo que nós aprendemos, nós, eu e minha equipe, e o que eu trago aqui é aquilo que funciona. Então, vamos lá. Eu desenvolvi uma ferramenta, então, para ter uma equipe de colaboradoras cada vez mais eficiente. Vai ser fácil aplicar isso na sua prática, no seu dia a dia? Eu vou ser bem sincera aqui com você. Fácil não é. Nada que traz um resultado ótimo é fácil. Você vai precisar querer muito ter resultado. Mas é simples e é possível. Então, vamos lá. A ferramenta que eu desenvolvi chama Follow the Cat. O que, que é isso? Siga o gato. Follow the Cat. Então, Cat são três letrinhas, né? C-A-T, gato em inglês. Gato. E eu vou colocar aqui, ó. Uma flechinha, vou pôr assim, ó follow. Siga o gato, essa é a ferramenta. Follow the cat. Carla, o que, que é isso? Eu não sou uma amante de gatos, acho gatos é, animais muito inteligentes. Né? Gatos são animais inteligentes, são animais espertos. É, a minha preferência é por cachorros, mas aqui o gato traz essa ultra eficiência, né? quem tem gatos costuma dizer que o gato só falta falar né? e ele é muito independente é, e é o que nós queremos, uma equipe ultra eficiente, uma equipe independente. Então vamos lá, a ferramenta é follow the cat, então vamos, vamos seguir aqui o gato, então vamos seguir aqui o gato, que que é isso Carla? São três letrinhas, primeiro já supondo que você contratou a sua funcionária e ela ainda é funcionária, não é uma colaboradora, porque você ainda não aplicou essa ferramenta. Mas ela já está contratada, já está trabalhando com você. É importante, fundamental, conhecer, ser de conhecer. é essa pessoa? Se você tem uma recepcionista que trabalha com você, uma auxiliar, seja qual for a função, conhecer quem é ela, conhecer quem é ele, né? pode ser um, um homem, não tem problema nenhum, mas na maioria das vezes nós trabalhamos com mulheres, pelo menos nós lá nas clínicas. Conhecer cada membro da sua equipe. É muito importante, quem é essa pessoa? Quais são os objetivos dela? Né? Conhecer, Ó, qual é o seu sonho? O que, que ela quer da vida? Ela tem medo de quê? Qual, qual é o medo dela? Ah, ela tem filho, ela tem muito medo do filho ficar doente? Né? Ele já aconteceu alguma coisa antes? O sonho pode ser ajudar a mãe a terminar de construir a casa dela. Pode ter um sonho de se casar. Objetivo, o sonho aqui é objetivo. Então, conhecer quem é essa pessoa. Por que ela escolheu trabalhar com você? Por que com você? E não em outro, em outro lugar, em outro consultório ou em um outro emprego. Então, entenda um pouco sobre ela, do que que ela gosta. Olha só, do que que ela gosta? Do que que ela gosta de comer? É, do que que ela gosta? Gosta de ouvir música? Que gênero musical? O que que é? Sertanejo? É rock? É o que que é? funk, do que que ela gosta? Carla, como assim? Em que momento eu vou conhecer os membros da minha equipe? Conversas, uma conversa na hora de tomar um cafezinho, lá a gente conhece, além de perguntar muitas vezes nos treinamentos, nós fazemos bastante treinamentos com eh, as nossas equipes, são várias equipes, nós perguntamos para elas. Mas, muitas vezes é na conversa ali, na copa, tomando um cafezinho junto. Então, tem vários momentos em que você pode, momentos informais, que você pode ir coletando isso aqui, pegando. Na entrevista de contratação, nós temos um roteiro, um guia né, com perguntas específicas no momento da entrevista para contratação e que um pouquinho nós coletamos alguns desses dados ali. Mas aquela pessoa ainda não foi contratada. Então quando ela já está trabalhando com a gente fica mais fácil ter essa conversa aqui. E o que, que é importante disso? Tá, conheci, entendi, sei da vida dela sonhos, medos, o que ela gosta, porque que está que trabalhando aqui e outras informações é anotar isso. Então, vamos lá. Anotar, tem que estar tá, tem que estar tá escrito em algum lugar. Cria um documento ali, né? abre uma um, um documento do Word, salva lá no seu computador, pega um caderninho, qualquer lugar. Por que anotar? Porque você vai usar isso aqui a seu favor. É óbvio que uma pessoa que trabalha pra gente, ela quer se sentir bem, ela quer se sentir importante, ela quer se sentir ouvida naquele lugar. Quando você se interessa por ela, sinceramente, né, um interesse genuíno, isso é muito ponto positivo para você. Ela gosta disso. Isso aproxima. E para você ter uma equipe eficiente e mais ainda ultra eficiente, é importantíssima a aproximação. É importantíssimo que a pessoa se sinta próxima de você. E que isso seja de fato verdadeiro, né? genuíno. Não é fazer isso só porque está aqui na ferramenta. É porque você acredita que é importante. O sonho dela é importante para ela. E você saber, por exemplo, qual é o sonho o objetivo dela é fundamental para que você, no momento certo, fale desse objetivo com ela. Por exemplo, se você deu uma função a mais para ela realizar e viu que, que não está não tá indo muito legal, puxa, não tá fazendo direito, parece que tá meio fazendo o corpo mole, de repente chama lá e conversa sobre isso. Olha, qual é o seu objetivo? Seu objetivo não era esse aqui, ó: construir a sua casa ou comprar o seu apartamento você falou para mim ó eu sei que o seu objetivo agora é comprar o seu apartamento começar a procurar e comprar e para isso você vai precisar de recurso você vai precisar ficar aqui no emprego você vai precisar ganhar mais e lembra daquela demanda daquela função que eu te dei extra então precisa ser Bem feito aquilo ali, precisa trazer resultado. Precisa trazer mais paciente, precisa trazer mais tratamentos fechados. Precisa aumentar a nossa lucratividade. Porque se não aumentar a nossa lucratividade, eu não posso te pagar mais. E se eu não te pagar mais, dificilmente você vai alcançar o seu objetivo, esse objetivo aqui que você me falou. Percebe? Então, você pode usar, deve usar essas informações para também lembrar a sua equipe daquilo que ela quer. E se ela realmente quiser com todas as suas forças, ela daí vai fazer, ela vai se lembrar, ela vai perceber que realmente esse é o caminho. E que você, imagina, que você sabe da vida dela. Que você se lembra. Por isso é tão importante anotar. Anotar é para se lembrar. para você se lembrar e poder falar sobre isso com ela. Um outro exemplo aqui do que ela gosta. Vamos supor que ela goste de chocolate. De sonho de valsa. Ela gosta de sonho de valsa. Um dia vocês estavam ali conversando, ela tomando um cafezinho ou... Uh, enfim, surgiu esse assunto de o que gosta de comer, e aí ela disse que ama sonho de valsa. E você anotou, porque se não esquece, eu pelo menos, se eu não anotar, eu esqueço mesmo. Anotou ali, sonho de vals é o chocolate preferido. No momento certo, ou seja, naquele dia que ela realizou uma tarefa nova, por exemplo realizou como você deu o direcionamento, então, ok, ótimo, maravilha, no dia seguinte você vai lá e deixa um sonho de valsa para ela. Né? Pode fazer um bilhetinho. Olha, parabéns, muito bom, né? você tá evoluindo, tá crescendo. Desempenhou bem aquela tarefa que eu te passei. E aí, imagina se ela não vai se sentir valorizada, nossa, isso é muito motivador, só que você só vai ser capaz de fazer isso se você tiver anotado, se não, não. C de conhecer, A de acreditar, acreditar no potencial de cada membro da sua equipe. Acreditar no potencial, acreditar que tem potencial de evolução, que são pessoas capazes de melhorar 1% a cada dia, de evoluírem. Porque na verdade, eu sempre digo, ninguém cresce sozinho, isso já está mais do que provado. Ninguém cresce sozinho. Então, o dentista que atende sozinho no consultório e acha que vai conseguir aumentar o seu faturamento, que vai é, se tornar uma referência, ganhar bem, com qualidade de vida e continuar sozinho, sem construir equipe, ele tá vivendo aí num mundo de ilusão. Porque não existe isso. Então, ninguém cresce sozinho. Isso é... É ponto. Agora, ninguém cresce também com uma equipe pouco eficiente. Esse é um outro ponto. Então, não basta ter equipe, não basta contratar pessoas, sair contratando. a ah, Carla, então a solução é, é eu contratar, eu tenho que contratar uma recepcionista, daí tá ótimo, tudo beleza. Só que não. Porque, se você não souber como tornar essa pessoa eficiente, ela vai ser simplesmente um custo a mais para você. Esse é um ponto que muitas vezes o dentista me traz: Carla, eu não ganho, não tenho receita suficiente para contratar uma funcionária, uma recepcionista. E aí, o que eu respondo é o seguinte, é justamente por isso, por não ter ninguém aí com você, que você tá com faturamento baixo. Muitas vezes a gente precisa arriscar um pouco e fazer uma coisa um pouquinho além ali do orçamento, porque aquilo vai trazer retorno. É claro, só vale a pena se uma funcionária te trouxe duas, três vezes, quatro vezes, ou até mais, o tanto que você vai investir lá por mês nela, no salário, todos os encargos e tudo o que envolve o custo, a folha de pagamento ali de uma funcionária. Precisa trazer retorno, e para trazer retorno, o dentista não sabe como fazer, ele não aprendeu na faculdade. Eu bati muito a minha cabeça com isso. Passaram funcionárias ali pelas minhas equipes, muito boas, mas que acabaram saindo, por quê? Porque eu não sabia como trazê-las para junto de mim e torná-las membro de uma equipe ultra eficiente. Então, isso é um ponto crucial para quem quer crescer. E acreditar no potencial das pessoas. Como assim acreditar, Carla? Só ficar acreditando? É, na verdade, esse acreditar aqui no potencial de evolução delas tem muito a ver é, com o que a gente chama de é, efeito Tetris. O que, que é isso? Você for buscar, fazer uma busca no Google, eu gosto muito de dar esse exemplo é, e olhar lá o que é o efeito Tetris? Efeito Tetris, Tetris é aquele joguinho né, no computador que fica caindo ali os quadradinhos e eles vão se encaixando e você precisa encaixar todos os cubinhos que vão caindo ali. É, foram feitas pesquisas sobre esse jogo e depois é, em, em situações variadas que mostraram o seguinte, a pessoa que joga o jogo Tetris durante muitas horas. Eles fizeram uma pesquisa essas com jovens, então fizeram uma pesquisa com jovens que jogaram durante oito horas esse jogo e dias seguidos, se não me engano, aí cerca de 20 dias, ficaram jogando o dia inteiro dia inteiro, dia inteiro jogando. Quando terminou esse, esse prazo aí de 20 dias, e essas pessoas saíram, porque nem saíam de casa, aí saíam pela rua, o que, é que elas viam? E elas relatavam isso, elas viam o jogo na vida real delas, pelo, pelos ambientes por onde elas passavam. Então, vou dar um exemplo, uma lá é, via um muro, passava ali por um muro e que estava faltando um tijolo, no meio do muro. E ela olhava para aquilo e se lembrava do jogo. E ficava tentando mentalmente colocar uma pecinha ali. Para se encaixar. Um outro via alguns prédios com formatos diferentes, alturas diferentes. E ficava imaginando como é que eles se encaixariam. Então, esse é o efeito Tetris. O efeito Tetris é o que A gente vê a realidade com base naquilo que o nosso cérebro está treinado a ver. Então, se o nosso cérebro ver muito eu acredito no potencial dela, dessa pessoa, eu acredito no seu potencial o que é que o seu cérebro está fazendo? Ele está fazendo o efeito Tetris positivo para você criar uma realidade em que as pessoas vão realmente começar a evoluir. É claro que a gente não vai ficar acreditando no potencial das pessoas, daquelas que não estão alinhadas com o nosso objetivo, com o nosso propósito, com aquilo que a gente quer. Claro, ninguém aqui vive num conto de fadas. Mas, na maioria das vezes, o nosso foco, nosso, o nosso olhar, nossa atenção acaba ficando no que é negativo. No erro que a pessoa comete, no problema que aquele erro acaba trazendo pra gente e não no que é positivo. No que ela tem de qualidades, no potencial, em tudo o que ela faz bem feito. Então, não é para apagar os problemas, os erros, não. Não é para minimizar isso, mas é para mudar o foco. E isso acontece, acontece, eu tenho certeza que acontece com muitas, muitos de vocês aqui é que só chama a funcionária ali no, no seu escritório, ali no consultório para conversar, para fazer uma reunião, enfim, quando ela comete um erro, um erro de agendamento ou por uma reclamação de um paciente sobre o atendimento dela. Então, acreditar, ou seja, acreditar no potencial e pensar sempre que ela pode mais como eu falei você só cresce se a sua equipe também cresce todo mundo tem que evoluir e quando você acredita você investe nessas pessoas é acreditar e investir muito importante e quando você investe nela, você prova para ela que você acredita nós Lá nas clínicas, quantas vezes nós pagamos cursos para as nossas funcionárias, para as nossas colaboradoras? É, curso de ASB, curso de TSB, cursos de gestão, cursos de atendimento. Por quê? Porque nós entendemos que elas também precisam evoluir, não adianta só eu, meu sócio. Não adianta só você fazer cursos, aprender muita coisa, mas a sua equipe não acompanhar isso. Não vai ter um resultado muito positivo. Então, acreditar. Tá? Acreditar e investir. Isso é fundamental. Voltando aqui na ferramenta, para ter uma equipe ultra eficiente. Follow the cat, siga o gato, vamos seguir o gato, gatinho, né? gato esperto, inteligente, autônomo, independente e ter uma equipe ultra-eficiente, então vamos lá, C de conhecer, conheça cada membro da sua equipe, A de acreditar e T de treinar, treinar tem dois elementos aqui para treinar, Treinar a nós mesmos, treinar a nossa mente para pensar no positivo, para mudar o nosso foco para o que é positivo. Porque aqui no, na letra A de acreditar, é importante você saber que isso tem que acontecer, você acreditar no potencial, porque se você mesmo não acredita no potencial da sua equipe de evolução, quem é que vai acreditar? Talvez nem ela acredite. Muitas vezes, nós, gestores, acreditamos mais no potencial da nossa equipe do que ela mesma, e ela precisa saber disso. Para isso, você precisa acreditar. Acreditar no potencial de evolução e treinar o seu cérebro para isso para sair daquele modo de só enxergar o problema. Ah, Carla, mas nossa, eu tenho um problema que eu tô sempre repetindo a mesma coisa para minha equipe, para minha recepcionista, e parece que ela não aprende. Tá, mas você já procurou olhar o que é que ela faz de positivo também? Vamos colocar ali na balança, não só falar do erro do problema, e, é claro, corrigir esse problema, e eu vou dizer como aqui, tá dentro de treinar, mas, se você só fala com ela, com a sua equipe do problema, isso não vai ter um bom efeito, e aí vai precisar ficar repetindo, repetindo, repetindo. E aí, parece que aquela pessoa não veste a camisa. Puxa, Carla, eu queria tanto ter uma equipe engajada. Só que, você acredita nesse potencial? O que é que você está fazendo? Você olha o que é positivo? Você sabe treinar? Você conhece minimamente essas pessoas? Ou essa pessoa? Pode ser uma? funcionária, Pode ser mais? Vale isso que eu estou falando, vale para qualquer tamanho de equipe, qualquer tamanho. Então vamos lá, treinar. Treinar a nós mesmos, treinar a nossa mente para olhar para o positivo, certo? E treinar, treinar, treinar a equipe, treinar nas suas funções, o que ela precisa fazer no dia a dia. E para que isso treinar? Para tornar as suas funcionárias colaboradoras. Para que você não tenha mais uma funcionária e sim alguém que colabore para o seu crescimento, para o crescimento do seu consultório e dela também, que ela também cresça. E eu vou passar aqui para você uh, o nosso treinamento, que eu chamo de treinamento flash. Que são treinamentos flash, flash de rápido. Como é que você pode fazer isso? de uma forma muito simples, muito prática, então vamos lá colocar aqui, ó. flash porque é rápido, o dentista não tem tempo a perder, ninguém tem, né? a gente não pode desperdiçar tempo de jeito nenhum, então vamos, vamos ver o que, que é isso, o que, que foi isso que, que eu desenvolvi aqui, nós já fizemos na nossa história toda vários formatos de treinamento e esse treinamento flash é um deles, e eu formatei aqui de uma maneira simples para qualquer dentista poder fazer também. Mesmo que tenha uma funcionária só ou se tiver uma equipe maior. Então, primeiro, você vai separar de 15 a 20 minutos. Vou colocar 15 minutos aqui. ó. Uma vez por semana ou a cada 10 dias ou a cada 15 dias. Mas eu sugiro que seja semanal. Carla, pode ser a cada 10 dias? Pode ser a cada duas semanas? Pode, vai depender da sua necessidade aí. Mas como é um treinamento curto, rápido, é flash, the flash, então uma vez por semana é bem possível de ser feito. Vamos colocar assim, ó, 15 minutos. O que, que você vai fazer aqui? Você vai separar um tema e vai conversar, uma conversa, com a sua equipe, com a sua recepcionista, por exemplo, sobre um assunto, algo que aconteceu, um problema que aconteceu durante aquela semana, ou uma, uma demanda nova, então vamos supor que você vá fazer uma campanha e aí você quer explicar para ela como é que vai ser essa campanha, então você separa aqui de 15 a 20 minutos e usa esse tempo. Ah, vou dar uma nova função. É, a gente vai começar a mandar mensagens, por exemplo, pelo WhatsApp, mensagens para uma lista de pacientes que já está na hora de retornar. É uma nova demanda, uma função diferente. Então, esse assunto vai ser abordado aqui. Aconteceu um problema, um erro de agendamento e que trouxe um problema um paciente ficou insatisfeito e cancelou o tratamento. Vou dar um exemplo. Aconteceu esse problema, esse problema não pode acontecer novamente, então vamos falar sobre ele aqui e dar um direcionamento. Então, aqui é um assunto, não é mais do que um, é um para ser flash, para conseguir resolver aquela uma questão, tá? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto do treinamento flash, anotar. Cria lá um documento, coloca lá no Google Drive no Word, salva no seu, no seu computador. Ou num caderno, no papel, não tem desculpa de... Ah, eu não sei mexer com uh, uh, o com um computador, Carla, não sei nada de tecnologia, não tem problema. Vai lá, pega um caderno, e coloca lá na capa do caderno, ó... Treinamentos flash. E aí coloca o treinamento, a data. E faz duas colunas lá no seu caderno. A coluna da esquerda, o tema, o assunto. E aqui o direcionamento que você deu. Qual foi a direção? Vou escrever aqui direção. E você... Coloca a data, qual foi o tema abordado, o que você falou para ela fazer. Seja sobre um problema, sobre um desafio, sobre uma nova tarefa, uma nova demanda, qualquer que seja esse assunto. Anotou ali. Por que que é importante anotar? Muito importante anotar para depois você acompanhar, você saber o que foi abordado aqui. Porque a gente esquece, claro, a gente esquece. Para você saber quando conversou, sobre o que conversou com ela e para poder acompanhar se aquilo está sendo realizado da forma que você direcionou e poder em seguida dar um feedback para ela. O que, que é um feedback? É, puxa, você está realizando bem, legal, parabéns, é assim mesmo. Ou então, isso é um feedback positivo. Ou então, um feedback negativo é: olha, lembra que aconteceu esse problema e eu falei para resolver dessa forma? Para que esse problema não acontecesse novamente? Então, aconteceu novamente. Por quê? Porque não foi realizado o que eu falei para você fazer, você não realizou como eu te direcionei, e aí o problema se repetiu. Então vamos lá, vamos ver onde é que faltou o entendimento, será que você não entendeu o meu direcionamento? Se você não entendeu, vamos conversar de novo. Vamos explicar de uma forma diferente, então veja. É por isso que é tão importante anotar. Fundamental. Senão, você pode até se esquecer. Nossa, será que eu expliquei mesmo para ela como resolver aquela questão? Aí ah, isso pode gerar dúvida. Ou ela dizer que não sabia, não é? Ah, mas eu não sabia. Ah, mas. Ah, mas o doutor não tinha me explicado direito isso. Aí você vai lá no seu caderninho ou lá no seu documento lá no Word e você mostra para ela, olha, no dia tal, a gente conversou num treinamento flash, lembra? Tá aqui anotado, ó, aconteceu esse problema, lembra? Com paciente X, descreve tudo certinho. Para quê? Para te ajudar, isso aqui faz com que todo mundo evolua, todo mundo cresça. É óbvio que quando uma pessoa da equipe não tá alinhada com aquilo que você quer, com seus objetivos, a coisa não vai. E aí precisa trocar de funcionário, tem jeito. Mas quando existe um alinhamento... Mínimo, isso aqui traz resultado e é fundamental. Carla, sobre o que é que eu vou conversar nesses treinamentos flash? Qual vai ser o assunto? Não sei, não sei. Olha, amanhã já faça uma lista. Pensa em alguns pequenos problemas, alguns pontos de melhoria que você acha que a sua equipe precisa alguns problemas que de vez em quando acontecem problema com protético problema com agenda nossa, tem tantos, né? de atendimento uma secretária uma recepcionista, por exemplo, que é muito séria e aí precisa quebrar um pouquinho esse gelo precisa sorrir mais no atendimento então para você dar essa direção, é preciso ter um tema, um assunto, um problema. Qual é ele? Faça uma lista. Comece por quatro. Quatro assuntos. Existem vários. Quatro assuntos já dá um mês aqui de treinamento. E as coisas vão surgindo, vão aparecendo. Alguma questãozinha em relação, por exemplo, à esterilização de materiais, de organização, de organização de cadastros. Vários pontos que você sabe que precisa melhorar, eu tenho certeza que sabe quais são alguns pontos aqui e isso vai, vai aparecendo. Então, faça uma lista, faz uma lista disso, isso vai te ajudar. Né? e converse, e pergunte, é muito bom perguntar para a equipe está acontecendo alguma, algum problema, alguma questão que a gente precisa melhorar, que precisa ser conversado, acertado ela pode te trazer também problemas que ela não sabe resolver e que não chegam até você então esse momento aqui de 15 a 20 minutos é o momento para resolver ali alguma questão como eu disse, uma questão, um assunto. Isso é importante. Se você tiver uma equipe maior, mais do que uma funcionária e você tiver uma questão, por exemplo, se você tiver uma recepcionista e duas auxiliares e o assunto aqui em questão diz respeito só à recepção, aí você conversa só com a recepcionista. Se for um assunto de atendimento que envolve todos, você chama todos. E aí você divide ali o seu tempo de acordo com a necessidade. Tá? Por quê? Para não falar sobre um assunto que é específico com uma colaboradora, não falar para quem não precisa ouvir aquilo. Aí você. Acaba desperdiçando o tempo das outras pessoas da equipe. O que é importante aqui? Pensar em frequência e consistência. Então vamos lá, vou colocar essas duas palavrinhas aqui. ó. Frequência e consistência. Isso aqui é um desafio, gente do céu. Frequência e consistência. Por quê que é um desafio? Porque tudo que a gente não está acostumado a fazer, e que muito provavelmente não gosta de fazer, porque essa questão aqui com a equipe, não é uma coisa, não é uma atividade gostosa, principalmente para o dentista. Que se pudesse, ficava só com o tratamento odontológico. Se pudesse, não aprendia nada de gestão, de marketing, de vendas, nada disso porque o que o dentista gosta realmente de fazer, a grande maioria, é tratar, é realizar os tratamentos. Mas, quem tá aqui sabe que isso aqui é fundamental, lidar bem com a sua equipe para ter resultado é fundamental. Então, é necessário frequência, como eu sugeri aqui, semanal dos tratamentos, dos dos treinamentos flash, então a frequência pode ser semanal, pode ser a cada 10 dias, pode ser quinzenal. E consistência, o que é consistência? Se você marcou para fazer semanalmente, isso precisa acontecer semanalmente. Nós temos o nosso treinamento com as nossas coordenadoras das clínicas semanalmente. Toda segunda-feira, às 11 horas da manhã. Faça chuva ou faça sol, se, toda segunda-feira, às 11 horas da manhã, nós fazemos o nosso treinamento flash com a nossa equipe de coordenadoras. Ou seja, uma coordenadora de cada unidade Dental Kids. Então, frequência e consistência, isso aqui é, é desafiador, mas... Porém, entretanto, é fundamental. Vou até colocar aqui um sinalzinho aqui que é importantíssimo. Processos e treinamento. O que, que são processos? Então, vamos colocar aqui. ó. Nesses 15 minutos, você vai dar um direcionamento para a sua equipe, certo? É isso. Então, nos treinamentos flash, você vai usar de 15 a 20 minutos para dar algum tipo de direcionamento para alguma atividade do dia a dia que a sua equipe realiza, a sua recepcionista, sua auxiliar, todos da sua equipe, seja uma pessoa ou mais. Esse direcionamento, todos esses direcionamentos que você der para sua equipe, são os processos do dia a dia do seu consultório. Processo é tudo aquilo que é feito no dia a dia: é o atendimento telefônico, é o preenchimento de um cadastro, é o processo do dentista chamar o paciente para dentro do consultório, ele senta ali na cadeira, vai ser examinado. Depois disso, o dentista conversa com o auxiliar, já, enfim, né, realiza ali um planejamento. Isso são processos. E que, no início, a gente vai treinando. Eu comecei a treinar pessoalmente a minha primeira funcionária, segunda, terceira. A partir da quarta, não era mais eu que ensinava tudo. Porque no começo, eu ensinei tudo. Esterilizar material, limpar a sala clínica, limpeza do consultório todo, preenchimento de cadastro, recebimento na recepção, preencher ali o recibo, tudo, tudo, tudo, tudo e é assim que todo mundo começa. Só que depois de um certo tamanho de equipe, aí as pessoas da própria equipe já vão treinando umas às outras. E para que esse conhecimento, esses processos passem bem de uma para outra, que não dependam mais de mim, de eu treinar, de eu, de eu ensinar, nós precisamos criar daí processos em manuais, ou seja, escrever isso, escrever essas, essas atividades que são feitas no dia a dia, aquilo que a gente ensina falando para a nossa recepcionista, para nossa auxiliar, isso é processo, então quanto mais a sua equipe for treinada e souber como os processos devem ser feitos, que é isso, ó, nada mais é do que essa direção, esse direcionamento, você vai conseguir transformar uma funcionária que era ruim numa funcionária boa, através de Processos e treinamento. Treinamento, olha aqui. Processos, olha aqui. Transformar uma colaboradora boa em excepcional. Então, só através de processos e treinamento, você vai ter uma equipe que era ruim. Aquela pessoa que era ruim vai evoluir e se tornar boa e aquela que já era boa vai se tornar excepcional vai se tornar ultra eficiente ou seja a sua equipe evolui isso é um ponto importantíssimo e o quarto ponto aqui do treinamento flash é elogiar pensa aqui comigo você fez esse treinamento flash realizou o treinamento flash anotou o que foi conversado ela executou durante essa semana executou aquele direcionamento se tiver executado bem se tiver melhorado o seu desempenho você elogia exalta Elogiar é exaltar o aprendizado. Ou seja, tinha um problema ou tinha uma demanda, uma nova tarefa. Você disse para ela o que ela deveria fazer. Ela fez. Você vai lá e elogia. Muito bem, muito bom. Você entendeu exatamente o que era para ser feito. É isso aí. Continua assim, parabéns. Isso é muito importante. E treine elogiar. Como eu falei aqui, muitas vezes o nosso foco fica no negativo, no erro. No problema, no desafio, no que é negativo. E não no que a pessoa acertou. Então, elogiar, para treinar o elogio, você pode até criar um dia, um dia na semana. Se você fizer o treinamento flash numa segunda-feira, por exemplo, e claro, você vai acompanhar se o seu direcionamento está tendo resultado, se a pessoa da sua equipe entendeu o que era para ser feito e está fazendo ou não, você, na quarta, quinta ou sexta-feira, estipula um dia ali para ser o dia do elogio, pode ser, sei lá, o dia da exaltação, exaltar o aprendizado, o dia do elogio. Isso para você, você não vai falar isso para sua equipe, mas você vai se treinar, lembra aqui atrás o treinar, treinar a nós mesmos para olhar para o positivo, isso aqui ajuda muito. Então, na quarta-feira é dia de eu achar um ponto positivo ali da minha funcionária, pode ser em relação a esse direcionamento dado ou alguma outra atividade que ela tenha realizado bem. Pode ser algo simples. Então, pode ser o dia do elogio, pode ser só um elogio, Pode ser nesse dia que de vez em quando você leva um bombonzinho para ela, elogiando. Por quê? Porque desempenhou bem. Tem que ter uma razão. E isso vai aproximar. Isso vai reforçar esse direcionamento que você deu para ela. E aí, nossa, você vai ficar super feliz. Quem é que não fica feliz quando é reconhecido? Quem é que não fica feliz? quando recebe um elogio legítimo sincero então aqui ó são quatro pontos importantíssimos para você realizar um treinamento muito simples que é o nosso treinamento flash que nós é, fazemos na dental kids e aí olha que interessante que eu trouxe aqui pra gente já ir finalizando estudos alguns estudos revelam que equipes com líderes encorajadores, e você é um líder, se você tem equipe, você precisa liderar a sua equipe, né? não tem como fugir disso, é líder, então equipes que têm líderes encorajadores, ou seja, que elogiam, que acreditam na sua equipe, que querem conhecer, que treinam, têm um desempenho 31% melhor, vou até escrever aqui, ó, 31% melhor do que equipes que têm líderes menos encorajadores, ou seja, líderes que só olham para o erro, ó, líderes que não elogiam, líderes que não, não querem muito saber da evolução da equipe, que não investem na equipe, que não acreditam nela. Então, 31% Melhor desempenho, olha, isso é bastante, hein? Isso aqui pode tornar a sua equipe uma equipe ultra eficiente. Então, quando um elogio aqui ó é específico e deliberado, ou seja, de repente, né, de repente o, o líder elogiou você, o dentista elogiou a sua funcionária. Isso chega a ser mais motivador do que um reconhecimento financeiro em um dinheiro. Então, muitas vezes, gente, um elogio tem um efeito melhor do que um reconhecimento em dinheiro, uma, ah, uma participação nos lucros. Eu vejo algumas pessoas aí que ensinam na internet dizendo que acreditam que os funcionários precisam ter participação nos lucros da empresa sempre é, Eu não acredito nisso e que é isso que motiva, sem isso não tem motivação Eu acho que se o dentista quer fazer isso com a sua equipe está tudo bem mas não que seja a única motivação, o dinheiro, a comissão, a participação, não, não mesmo. Depende aí de cada caso e tem várias formas de se motivar uma equipe. Isso é assunto para uma outra aula, então o elogio pode ser até mais interessante, mais motivador do que uma uma, um reconhecimento em dinheiro. Olha que interessante. Então, pra gente finalizar aqui, o que eu quero falar para você? para vocês que estão aqui comigo. Seja o líder da sua equipe. Seja você o líder da sua equipe. Tenha pessoas ultra eficientes com você. Crescendo junto. Tudo começa em você. Não é? Ah... Teve um problema, é culpa da minha funcionária, ah, ela que não aprende. Não, tome para si as rédeas do seu consultório. É você, você é o líder. Então, se tá tendo problema ali na sua equipe, a culpa é sua. E é assim que a gente tem que encarar. Porque senão a gente não resolve as coisas. Então, seja você, tudo parte de você o seu resultado é você quem faz, e mais ninguém. Isso que eu ensinei aqui, amanhã você pode sentar e planejar isso, e já começar a fazer, e já começar a fazer o seu primeiro treinamento flash com a sua equipe. Se a sua funcionária não traz o resultado que você espera, se ela não é eficiente, se você precisa ficar repetindo sempre a mesma coisa, e mesmo assim não adianta, o problema não tá nela, tá em você. E o que é que você tem feito para mudar isso? Você tem feito alguma coisa diferente? Ou só fica pensando ou se lamentando? Tem que fazer alguma coisa diferente, hoje você aprendeu. A falta de resultado pode estar naquilo que você não conhecia. Só que agora você já tem o conhecimento e eu apresentei aqui, aqui nessa aula, o conhecimento necessário para começar esse processo de mudança no seu negócio, no seu consultório, na sua clínica. Ou seja, formar... Uma equipe ultra lucrativa e eficiente, ultra eficiente e lucrativa, tá bom? Então, comece amanhã essa mudança, comece amanhã essa mudança.